PC lento? Você não consegue mais trabalhar em seu PC ou notebook por conta da lentidão ou travamento e tem vontade de jogar pela janela? Bem, não faça isso antes de assistir a este vídeo, pois vou te ensinar como resolver este problema agora. Olá, sou Daniel Souza e você está no canal DS. Antes de começar, já peço que se inscreva em nosso canal, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E assim nos ajudar a manter esse projeto vivo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, muito bem, vamos iniciar então. Antes de mais nada, eu quero informar você que o computador que eu vou utilizar para fazer essa limpeza, ele tem mais de 15 anos de uso. E nele estão instalados eh, programas gráficos como Photoshop, Adobe Illustrator, Premiere, After Effects. Corel draw Sony Vegas, então então tem uns programas até pesado nele, mas funciona perfeitamente, roda os vídeos do YouTube roda bem, trabalha bem com ele, tá? Consigo fazer edição nele ainda, quer acredite você ou não, e se seu computador for um pouco antiguinho, não fica, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos iniciar. Primeira coisa que você vai fazer aí no seu teclado, vai apertar a tecla Windows mais R e vai digitar aí recente se você não conseguir enxergar fica tranquilo que eu vou deixar esses comandos tudo na descrição do vídeo tá como você pode perceber eu só tenho dois arquivos temporários aqui no meu sistema porque eu acabei de fazer essa limpeza e a gravação eu acabei de gravar na realidade e a gravação falhou tá? então estou iniciando de novo o meu sistema já está limpo aí no seu computador vai aparecer um monte aqui você pode selecionar tudo né você clica e arrasta ou você clica em um só e dá um ctrl a Aí você vai dar delete, ok? Fica tranquilo que são todos arquivos temporários, tá? Novamente, Windows mais R. Você vai digitar aí, prefecto. Ó, tá vendo? Um monte de arquivos temporários. Seleciona tudo e delete. Alguma coisa não vai ser deletada, porque o sistema está usando no momento, tá? Você pode colocar aqui, marcar a caixinha fazer isso para todos os itens e ignorar. Pode fechar. Eu já veio para lixeira, já gosto de esvaziar a minha lixeira que também pesa os arquivos novamente, o Windows mais R agora você vai digitar porcentagem, temp porcentagem enter, você vai limpar tudo selecionar tudo e delete como eu disse, o meu computador já foi limpo então tudo que estava aqui já não tem mais, só ficou os arquivos que o computador está usando nesse momento então vou ignorar, mas você pode deletar tudo aí, novamente Windows mais R, agora você vai digitar somente temp o meu não tem nem o que deletar aqui, tá? tá, como eu disse, já foi limpo mas faz o mesmo procedimento no seu, selecionar tudo e deleta novamente Windows mais R, você vai digitar Clean MGR ele iniciou a verificação e vai abrir esta janela aqui essas caixinhas em branco, você pode marcar tudo aqui e dar OK, tá Ou pode fazer a limpeza de, dos, dos arquivos aqui do sistema no meu caso eu não vou fazer porque vai demorar um pouquinho eu já fiz eu vou cancelar, mas o seu você faz ele vai fazer a limpeza do disco rígido agora você vai no menu iniciar ali na barra de pesquisa pode ser na barra de pesquisa ou no menu iniciar digita ali CMD ele vai abrir que é o prompt de comando você vai clicar com o botão direito em cima executar como administrador sim vai abrir aqui a tela do prompt de comando e aqui na frente Onde está piscando aqui a setinha, você vai digitar aí as iniciais de check disk, que é C H K D S K. Dá um espaço, letra C, dois pontos, barra F. Aí vai dar um enter. Ele vai, vai dizer aqui para você que no momento não é possível executar o check disk, porque o volume está sendo usado por outro processo. Aí vai te perguntar se você deseja agendar a verificação na próxima vez que você reiniciar o seu sistema, aí ele te dá a opção aqui de S e de N, S de sim, N de não, você vai digitar no seu, você vai digitar S e vai dar um Enter, no meu vou digitar não, porque eu já fiz e pronto. Quando você for iniciar o seu computador, ele já vai iniciar fazendo essa verificação, não se preocupe, ele pode demorar um pouquinho, mas ele vai ligar normalmente, pode fechar novamente a tecla windows mais r você vai digitar aí msconfig você vai vir aqui na quarta aba inicialização abrir gerenciador de tarefas como você pode notar aqui ó não sei se dá para você enxergar direito mas o meu está quase todos desabil desabilitados deixei habilitado somente dois, duas coisas aqui que eu quero que inicie com o meu computador no caso você vai deixar somente o windows Serviço de sistema de segurança do Windows habilitado, o resto você pode desabilitar, para não iniciar com o seu PC, fica tranquilo, que nada vai ser alterado, tá? você vai clicar com o botão direito em cima e desabilitar, pode fechar, vamos lá no, ou no menu iniciar ou aqui no, na barra de pesquisa, você vai lá em computador, aí vem na aba aqui com o botão direito em cima, vai em propriedades, você vai aqui na última, configuração avançada do sistema, clica com o botão esquerdo, vai abrir essa janela Logo aqui em cima, aqui em desempenho, você vai em configurações Deixa eu te mostrar aqui, ó, tem tá em avançados, tá? tá vendo, nome do computador hardware e avançado Você vai em configurações, vai abrir essa janela aqui, ó Provavelmente no seu aqui vai estar tá quase tudo marcado aqui para cima Mas você pode deixar exatamente como está esse aqui no meu você vai desabilitar aí, ó? vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desabilita as primeiras 7, deixa habilitado 8, 9, 10, 11, 12, 13, pula 14 a 15, habilita a 16 a 17, tá, ok. Vamos novamente no teclado, Windows R, agora você vai digitar aí, taskkschd.msc, ok. Aqui do, a biblioteca do agendador de tarefas. Vem aqui na setinha, Microsoft, Windows, vai procurar uma pasta chamada Maintenance, que é essa aqui. Aí você vai olhar aqui, ó, o InSat. No seu computador estará habilitado, provavelmente, você vai clicar com o botão direito em cima e desabilitar. Isso é uma função que ela só mede o desempenho do seu PC, tá? Então não, não tem problema nenhum, não fica tranquilo. Novamente vamos na tecla Windows mais R, agora você vai digitar aí MRT. Esse é o serviço de limpeza do, do Windows, que também já procura, ele vai procurar por softwares mal intencionados. Você vai, vai abrir essa janela, pode clicar em avançar e ele vai te dar essas opções, vai te perguntar se você quer fazer um exame rápido no seu PC, exame geral, exame personalizado. É, eu não vou fazer porque eu já fiz, tá? E o exame rápido tudo bem, ele vai rápido, mas eu já fiz, eu não vou fazer novamente, porque mesmo assim demora um pouco. No seu caso, é melhor que você faça exame geral do seu sistema inteiro, tá? Isso pode levar várias horas. É bom para um dia que você for sair, que você não vai usar, utilizar seu PC no momento, você deixa ele executando essa tarefa. Aí é só clicar em avançar que ele começa automaticamente, no meu caso eu não vou clicar em avançar, porque eu não quero fazer nesse momento, vou cancelar aqui, e agora por último novamente na tecla Windows mais R, você vai digitar aí regedit, vai dando um ok autoriza, sim o meu já está bagunçado aqui, provavelmente no seu computador pode aparecer sim, se você nunca fez esse, esse nunca executou esse serviço clica na setinha aqui na segunda pasta, ó, hk current user você vai abrir, abrir não, vai clicar na setinha né? vai em software, vai lá embaixo microsoft vai procurar a pastinha windows, a primeira pasta aqui tá? primeira pasta de windows vai na segunda pasta current version e lá embaixo você vai procurar essa pastinha chamada run nessa pasta é que normalmente se instalam os vírus e aqui eu sei, como eu sei que não, não tem nenhum vírus aqui que eu já chequei e eu conheço todos esses programas que estão aqui no seu caso se você não conhece você vai clicar com o botão direito renomear para que ele abra todo, o nome completo botão direito novamente copiar você vai abrir o google e colocar no google lá na página do próprio google ele vai te falar se é vírus ou não se for vírus você vem aqui com o botão direito e exclui tá bem? é isso por enquanto se você... Gostou do vídeo? Peço que se inscreva no canal, dê um joinha aí para nós, ative o sininho, compartilhe é importante para que o canal permaneça vivo e possamos ajudar mais pessoas. Como eu disse, eu vou deixar esses comandos todos na descrição do vídeo e para você ficar mais tranquilo aí, tá bom? Por enquanto, agradeço e valeu!